Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em mais uma lenda nova, fazendo mais uma exploração pra vocês. Certo, tá, Thaís? Tá até difícil de falar, né, Thiago, por causa das maritacas. Olha Pessoal, o tanto de maritaca, gente. Tanto de Maritaca, cara, que esse passarinho verde, com, com o das asas amarelo, com vermelho, coisa mais linda. Tinha uns 200, né, Thaís? Nossa, coisa mais linda. Tão tudo naquela árvore ali, ó. Uh -huh. Pessoal, a gente está aqui em uma... Uma casa que foi passada pra gente, uma história bem triste, né, Thaís? Isso. Morava aqui nessa casa aqui uma família, e o filho, ele era um cara que ele tava meio envolvido com coisa errada. E ele sabia que o pai dele guardava dinheiro num cofre dentro dessa casa. Ele pegou e armou com os amigos dele pra poder vir fazer um assalto, roubar o pai dele, pegar o dinheiro do cofre. Parece que tinha acabado de ser a colheita, né, Thiago E o pai dele tinha recebido um dinheiro alto. E o pai dele guardava dinheiro em casa no cofre. Aí eles armou, vieram de noite aqui Só que o pai pegou e acabou reagindo ao assalto E os bandidos acabou matando o pai aqui dentro dessa casa Dizem que o espírito desse pai assombra aqui, né Thaís? Aham uhum. Imagina, o próprio filho armar pra poder roubar o pai você acha, Thiago? Os amigos acabou matando ele você é acha? Triste, né cara? Triste demais E diz que o espírito do pai ficou aí, né Tiago? Sim Diz que o pai era bem trabalhador, gostava muito de morar no sítio e o local, pessoal, pelo que a gente viu, o pessoal veio saqueando a Taís, ó. jeito sim. Então a gente vai entrar ali dentro, vai dar uma olhada. Cara, tem muito mosquito aqui, galera. Tem. tem muito pernilongo, muito mosquito. A gente vai entrar ali, vai dar uma olhada, mostrar detalhes pra vocês como que é a casa. Por um dia eu ia estar tá voltando aqui à noite, fazer a investigação sobrenatural, ver se realmente. O espírito desse homem está aqui nessa casa, né, Thaís? E só lembrando que esse canal aqui a gente não faz investigação, né, Thiago? Sim, não. A gente só vem de dia, como a gente já vai nos lugares de dia para ver onde que a gente tá pisando de noite, como que é o local, a gente já acaba gravando para esse canal aqui para mostrar detalhes para vocês durante o dia. Olha como é lindo esse lugar aqui, ó. À noite a gente não consegue ter essa visão, não, né, não Thiago? Não, consegue. De dia a gente faz só exploração, pessoal. E aí a gente volta de noite, de madrugada, para fazer a investigação Sobrenatural que sai lá no outro canal, que é o Thiago Furacão. Se você não conhece, o link tá aí na descrição, que é o nosso canal principal. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se não for inscrito e bora para mais uma exploração. Bom pessoal, a gente vai dar uma olhada aqui por fora primeiro, mostrar para vocês como que é. Desculpa o barulho aí que os passarinhos tá tudo meio doido aí, ó. Tá, olha, eles estão tem... incomodados, acho que a gente aqui. E a coisa mais linda, eles são verdinhos, né, Bonito, Thiago? Cara, olha o tanto. Tem muito. Ó, a gente parou a caminhoneta aqui. Aqui é um terreirão, né, Thiago? Sim. A casa tá aí, ó. Aí, parece que aqui, ó, tá tudo telhado já destruído. Olha, a casa já tá praticamente destruída, né? Sim. Coquei, ó. Coqueiro. Aqui ser bonito, aqui, né, cara? Até gostoso. Tá vendo né? que aqui em volta, Tiago, é tudo tijolinho, ó. Tudo bem bonito, né? Sim. A casa já. Ó, oh, e já tem, e tem, até coqui, tem até coco lá em Thais. Tem. No pé de coqueira, né? Tem coco lá no. Vamos dar uma olhada lá dentro agora. Licença. Dá licença. O Aqui é a sala, amor? Aqui provavelmente é a sala, né? Ó, o fogo. É Ó, a janelinha já tinha vindo pelo jeito Acho que roubaram, né mãe Sim Nossa, tem muita mosquitinha aqui, né? Amor, tem alguma coisa assim, esquentada nessa parede Só que não dá pra tem ver, mesmo. tá vendo? Acho que foi pintado ali. por cima É E aqui é o que É um quarto? Provavelmente é o quarto do Casal, né? Você que Olha sair aí sair. Será que era aqui que a porta? Então, não sei, não tem marca assim, né? Olha aqui que é o piso, tá vendo que o piso era aqueles piso bem antigo, ó? É. obrigado Aqui eu acho que roubaram a porta, tá vendo? Roubaram. Roubaram a porta. Roubaram até né? os batentes, né? Aham. Uhum. Cara, olha aqui, velho, como que tá. Nossa, Thiago. Esse devia ser o quarto do... do menino, será? Então. Será que era uma família que só tinha ele de filho? não, não sei, cara. Não sei. O que foi passado então, pra mim foi pro alguma pegou. coisa. Sim, o filho pegou isso. e armou pro pai pra poder roubar. Imagina, Thiago, o tanto de dinheiro que o pai não tinha. Tinha acabado de receber a safra da, de colheita. Então, cara. Por isso que o pai deve ter reagido na né, tua. Então. Ah, fiquei errado. E disse que o pai lutou muito né para comprar esse sítio, né? Triste, né, cara? Olha que jeito o teto. E esse viu que aqui era a entrada? Ó, o fogo. Ah, verdade. Aí é verdade. É o banheiro? É o banheiro. Deixa eu mulher, tá? Olha, roubaram cliente. Olha, caiu um ninho. Ó. Acho que o ninho estava então. em algum lugar aí. Olha o piso, Thiago, como é antigo. Nossa, olha aqui, Tem uns desenhos. Assim. Uhum. Só metade das paredes, ó. Ah, eu acho que a pia, as coisas roubaram, mas olha a altura que é ali, vai ali. Ai! Era dessa altura? Eu acho que era, ó. Até a marca. É, nossa. Escovar o dente que eu Pessoal, a gente passou repente e tá mosquito perdoando pra todo lado. Tá. Olha as maritacas, gente. Tá muito calor, não tem nem como pôr a blusa, velho. Tá, tô. tá suando. Aqui era a cozinha, ó. Olha isso. As, mar... As, As marita que da... tá doida Mas ah, olha lá, vê se consegue filmar alta. Olha. Acho que ela Que Susto. Eu vou apegar aqui pra. Não ardei. Aqui eu acho isso que era tá. outro quarto, né, Tiago? Aqui devia ser outro quarto. Ó, tinha alguma coisa escrita aí. Tá ah, vendo? É. Olha o peixe de aranha aqui, ó. Quanto tempo que não tá abandonado? Ah, não, isso aqui já deve ter acontecido já há um tempo, já em vez. Tô com medo daquele cachorro agora, hein? Então. Aqui era a cozinha, né? Aqui era a cozinha. Ah, tem mais um pão aqui. Ó, roubaram aqui até os pedaços de ferro da janela. Aí era pia, né? Olha, tinha uma visão bonita aqui, né, ó. Tinha. Hum. Muito bonita. Tem um daqui, ó. Acho que devia ser tipo uma. Ai, rou... Gente, roubaram todos os batentes de porta. Não tá tem. Isso. Todas as paredes tá, tá escrito, ó. Então. Não dá pra ver, tá bem escrito sim. Eu acho que foi pintado por cima. É. Estranho, né? Hum. Estranho. Ó, o único batente de porta que tem pelo jeito é esse daí. Aqui, aqui devia ser. Vai ali, Thaís, filma ali. Aqui, é, aqui é uma área. Aqui é uma área. Aqui devia ser tipo uma dispensa. Ah, mas tem um negócio aqui. Ah, eu acho que aqui era um fogão a lenha. Fogão a lenha? Que era um fogão a lenha. Ah, podia ser mesmo. Caramba, diabo do céu, olha isso daqui, cara. O tanto que afasta faço toda a parede da casa. Nossa, cara. Toma cuidado aí, sai daí de baixo. Tão de e tô, aqui tô, foi tá. feito de caquinho, ó, tá vendo? Foi mesmo. De caquinho. Sai daí, deve ser, cara. Tá com medo mesmo. Olha isso essa, essa aqui, tá o matagal aqui. Nossa. Ó, aqui já não tem nem telhado mais. Tá vendo? Ó, de caquinha, tudo de caquinha aqui fora, mano. Verdade. Será que aqui tinha mais alguma coisa? Não sei, cara. Não aqui parece que tem tijolo coisa. no chão também, ó. Então, que eu se eu que... ver se talvez tinha uma piscina, alguma coisa. Então. E aqui, atrás? Ah, quero uma acho calçada, que ó. Tá vendo é. que quero uma calçadinha? Sai pra lá. É, vamos lá pra frente lá ver que uhum. ele tá com medo é que ele tá cheio. Bom, e o tanque? Era onde aqui? O tanque? É. O lugar de tanque, será que era aqui? Porque aqui não tinha uma torneira, né? não tem nada. Muito legal aqui, né, Tiago? Muito bonito aqui. Sim. Ah, casa assim tudo está meio sinistra, né, cara? Meio, aham. Uh -huh. Agora não sei se realmente tem alguma coisa sobrenatural aqui, Tiago. A gente vai ter que vir uma noite para... O que é mais complicado é né? o filho armar para poder roubar o próprio então. pai, né, cara? Mas, Tiago, quando mexe com essas coisas erradas, às vezes o pai não queria mais dar dinheiro para ele, é. né? Às vezes teve... Alguma confusão, assim, de família, né? Sim. Que aí ele decidiu fazer isso. Viu que o pai tava com muito dinheiro. Talvez o pai não queria dar dinheiro pra ele usar as coisas que ele usava, né? Sim. O que me intriga mais é esses escritos na parede. Eu acho que na então, câmera nem pega, né, cara? Não dá pra ver, velho, que tá escrito. Estranho, né, cara? Aqui dá pra ver que é um M, ó. É, um M. Ó. Aqui dá para ver que é um Aqui M. Aqui é um V. Então, ah, não dá pra entender, São poucas não... leves que dá pra entender. Não, Pera, quantos anos você acha que tá abandonado? Olha ali o tanto de ah, coisa. Essa casa aqui deve estar uns 7 anos, 8 anos, mais ou menos, de... abandonada. É, eu é acho. né? Não sei Daí é. pra mais, eu acho. Vamos dar uma olhada aqui. Hum. Cadê o cachorro? Aqui era então. é uma arinha, ó, gente. Onde foi parar o cachorro? Então, não sei. O, aqui, ó. Uhum. o que será que é isso aqui? O cachorro sumiu, cara. É Cuidado dele tá aí dentro. O que, que é aí? Pera aí. Esse aqui devia ser um tanque, Thaís. Tá, Ó, pessoal, tipo um tanque. Tem um buraco aqui, ó. Ali é tampado. É um tanque? É um tanque. Nossa, Thiago, tá, o Super Neon tá pegando nós. Tá demais, né, cara? Vamos descer? Galera, os Super estão tá acabando, cara. Ui. Ah. O pernilão que tá acabando. Olha aqui, Thaís, ó. Tá oh. mordendo tudo. E mesmo passando é repelente. É isso aí, né, Thaís? Vamos partir? O pernilão vai levar a nós daqui, daqui a pouco. Vamos sugar a nós. Pessoal, se vocês quiserem que a gente venha aí, ó, de madrugada investigar essa casa, né, Thiago? Vocês ah, deixem aí no comentário. Fazer uma investigação, né, Thaís? Aham. Uhum. Ver se realmente ela é assombrada, né? Sim. Galera, se você gostou, não esqueça de deixar o like. Se não for inscrito, se inscreva. Ajuda a compartilhar o vídeo aí com os amigos para a gente estar conseguindo ir cada vez mais para longe. Trazendo lendas novas para vocês. É longe para caramba, não é, aqui, Muito, isso. muito. Pessoal, é longe para caramba. Passaram para a gente, a gente veio aqui para ver. Fazer o reconhecimento de dia para depois estar tá voltando à noite, não isso. Thaís? Uhum. É isso aí. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.